E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e olha o naipe do herói que tá chegando. Boogerman, o herói do meleca do catarro do ranho. Boogerman: A Pick and Flick Adventure. Certo? Esse aqui tem para Super Nintendo, tem para Mega Drive. Esse aqui é a versão de Mega Drive. Vamos descargar abaixo para conhecer as nuances do jogo. Aqui eu nem vou entrar muito no mérito da história do enredo, né? Nós somos o Boogerman, o herói que atira tatu, que é a rota, que peida, que faz o caramba Ó, e a gente tem que passar de fase Então vamos conhecendo aqui a fase As árvores cheias de tatu, cheias de meleca o, o, Ai caramba o, o o tatu e o ranho dele é minha arma Tem um olho ali, será que esse olho é matável? Acho que não ele não me atinge também, então tá bom. Vamos deixar quieto. Coitado. Já pegamos alguns itens, algumas coisas. Olha ali. Bom que os adversários até agora... Tocou um tatu e morreu. Então nenhum durou mais que um tatu. Uma pedra aqui. Será que a pedra vai no rota? <risos> é, rapaz. O rota que fez alguma coisa. Não, não consegui ver se eu fiz alguma coisa. Tá, esse olhinho só me observa, né? Olha, ó. Maldita, pra ficar só me espiando. <risos> um balde de. <risos> Olha ali, rapaz, escorregando o moleque abaixo. Vamos pegando os itens, né? Olha aqui, tem um... o desentupidor. É bom que o... os. Eu não sei nem se eles são inimigos, estão tão quietinhos, só dando uma bandinha. Eu tô, eu tô quase começando a achar aqui o que sou vilão, porque eu tô matando. Os, os bichos estão de boa na lagoa aqui no. Passeando nas suas melecas. Olha, tem umas... Essas plantas aqui não, não é matável. Eita, olha ali, Que legal rapaz! Olha ali! Cara, eu ainda não, não tretei com ninguém, né? Eu já matei todo Vou, vou matando todo, geral. Ah, malandro, tomei um dano aqui Agora vocês estão ralados na minha Tem uma descarga ali para eu descer Não sei se eu desço já Não, Pelo menos aparenta Ó, oh, beleza Descemos descarga abaixo Não sei se é algum bônus, alguma coisa Mas, Cara, é, é o herói mais nojento Que se tem notícia O Boogerman Não sei se ele tem alguma serventia Quanto a herói da sociedade Mas... <risos> Higienicamente ele não é muito bom, mas, mas tá bom. Olha, ah, ele se abaixa. Já é uma vantagem, ó. Yeah, ele não voa. Não sei se eu vou conseguir chegar lá em cima. De repente eu tenho que fazer a volta por cima, vamos ver. Será que tem um botão que fazer ele voar, alguma coisa assim? Olha que pula, tá. Olha ali, rapaz. Ele voa, eu não sabia, rapaz. Olha a gente aprende esse bagulho. Opa, a ah, pimenta, a pimenta é proporção anal, muito bom. Muito bom, bugger, velho. Eu tô morrendo. Ah, mano, tem bastante coisa lá em cima. Vamos, vamos dar uma explorada. Se a gente consegue explorar, né? Porque ele tá apanhando pra, pra me... me endireitar nos canos aqui. Aí, agora vai. Agora vocês estão ralados na minha. Ah, acabou meu gás. Não, caiu no lixo tóxico. Morri. Não é, começar do início. Ah não, ali é o. Aquele banheirinho nojento que eu achei é um checkpoint. Boa. Não vou nem me apegar muito aqui. Cool. Agora eu tô tomando dano desses burros aqui, ó. Não vou nem me apegar naquele vasinho. Aí, só vem. Só vem, só vem. Será que eu vou? Ah, agora acho que pelo desaforo eu tenho que ir, né? Pelo desaforo eu tenho que passar daquela parte ali. Pelo menos pra ver se é eu consigo passar daquela parte. Ah, moleque. Agora vocês estão ralando, amigo. Agora que eu tô com sangue nos zóio. Ah, não vou morrer pra vocês. Toc, toma moleque. Cool! Não sei se é audível para vocês os efeitos sonoros. O uhum. que isso? que isso? É o pé grande? Uau, o bicho vazou? Então, <risos> então tá bom. Se ele só vazou, tá bom demais. Vamos ver o Boogerman, que quem já jogou quem nunca jogou. Fiquei uma sugestão de um joguinho diferentão. Será matar esse sapo? Não. Mas <risos> tem Olha aí, rapaz. Passamos de um estágio. Ó, fase bônus. Ah, não. vamos é, é o que eu ganhei. Tá. Ele ia fazer. Ah, quanto mais. Acho que quanto mais desentupidor eu faço mais caidinha para pegar algum item, então tá beleza beleza, Boogerman. essas server também são um capeta, né ó, vamos, vamos pela parte mais alta aqui para explorar, né, começar bem aí Ah! acabou, <risos> acabou o combustível vai para lá, ó. tá distraído Toma distraído. É a capa ou é o. Acho que é a capinha que faz ele voar, não é o pimentinho. Ou é o Estou arroto. sem arrotos. Não! Porra! Olha aí. Fica, fica a dica de um jogo diferentão para vocês, pessoal que nunca jogou. É bem bacaninha. A plataforma em si é básica, né? É. Não tem mistério é, meter ranho nos loucos, nos lacos. Meter ranho nos loucos, pula na cabeça deles, dá uma tretada aqui com os monstrinhos de lixo tóxico. Arro. Eita pomba! Ah, grandama é um peteleco de ranho, já, já é o suficiente. Eu saltei e matei. Eu não sei se, se é geral isso de eu pular na cabeça e de desmatar ou se é por acaso desse bicho. Então, opa, aqui vai virar um banheirinho, né? Aí, checkpoint. Uhul, boogerman. Ah, não, eu matei, matei. No pulinho também mata, boa. Cool, cool, Aí tá. Ah, droga. Tem esses, esses ranhos vermelhos no chão, não sei qual é a finalidade deles Ih, não tem nada aqui embaixo? Lasquei Agora hein, que crespo, elas... aí, boa Aí, agora, agora vocês estão lascados na minha Será que eu vou agora? Não, ah, droga. tem que ter pimenta oh, Achei leite O que eu faço com leite? Oh, agora, agora, ah, agora é catarro, que legal. <risos> oh, agora é um catarro que ele gosta em linha reta. Não é mais o, o, o rainho atirado com o peteleco do nariz. É uma fase boa. Agora não, não sei se peguei muito, acho que não. Né? Só peguei cinco. Vai, bugar, Man. Level 3 do flatul... <risos> o pântano da flatulência. Então tá, pântano da flatulência. Cara, Boogerman. Eita, tem um fantasma, os adversários que são legal. Ah, quero matar o fantasma. Aí, dá pra matar o fantasma. Quem pra gente puder matar também foi mais legal, né? Poxa vida, é adversário, tem que matar. Eita, morre, capirota. Agora eu vindo os adversários, que tem que tomar. Tem que dar mais, mais daninho neles do que de costume. Aqueles que é só um tiambasso já se foi. Aí, já se foi, fantasminha. <risos> eles agarrando no raio ali, ó, barbada. Aí, checkpoint. Booger Man. Fica a dica aí, pessoal. Joguinho diferente. É bem divertidinho, cara. Depois pega, pega a manha do jogo. Dá uma brincada. Eu falei, eu, eu jogo, eu sou um freelancer de jogo, né? Eu vou, vou só testando para fazer, para me apegar, fazer série coisa assim, é Phantasy é Star, é Pokémon, esses assim, jogos que eu consigo que eu já domino e que eu consigo fazer um um resultado bom. O Boogerman, eu tô, eu tô até conseguindo desenvolver, mas é aquele aquele jogo fresco que chama assim, né? A gente tá aproveitando o que der. Eita, galera, Daqui ao final, aí boa. Vamos por cima e conseguimos passar. Será que tem algum boss, alguma coisa? Não ter com boss nenhum ainda. E lá vai o arroto para a família. Muito legal, cara. O Boogerman. É uma sequência de... De tipos, de, de catarreira, de raio de... De armas, enfim, que o Boogerman usa. Lembrando que tem o Boogerman de Super Nintendo também. Eu não conheço, não joguei ainda. Talvez eu traga futuramente. Mas esse aqui é o Boogerman no Mega Drive. Boa, história dois malucos uma vez só. Aí vamos pegar um caçapando aqui bastante... Como é que é o nome desse troço aqui mesmo? Desentuptor de pia. Ah, aqui eu tinha que pegar o... Eu tinha que pegar aquela capinha, né? Será que isso vai vir é um aqui? Eu posso pular na cabeça dele? Aí, ó, viu? Friamente calculado. Esse, esses pequenininhos aqui Eu vou tomar no catarro Mete bala, mete bala Eu não sei o que, que, que, que cada item faz ainda Eu só vou no aleatório aqui, Pegando, até porque esse bugger meio Aqui não vai fazer muito sentido, eu acho Aí, checkpoint Checkpoint é um banheirinho Um banheiro químico um Banheiro químicozinho Boa, mais desentupidor entupidor só vamos na catarreira o incipio é bem linear, né? a gente consegue dar uma boa desenvolvida nele sem muita frescura eita aí bom que a gente tem várias possibilidades de matança né? é no catarro, é no ranho é pulando nas ideias dos bichos mesmo então facilita a desenvoltura do jogo Ó, tem aqui os fantasminha os monstros de raio aqui estão misturando sobrenatural com o lixo tóxico. Né? Mas tudo bem. Boa, Boogerman. Ai ai ai, ai, ai, ai, ai. Ai, não, derreti. Eu morri. Na fase 4 do nosso Boogerman. Aproveitar que a gente já morreu aqui. E já vamos fazendo aquela início, aquela início de... De despedida. Porque já tá chegando na hora de abrir a, a secretaria. Ih, o Boogermel morreu. Quando é que é a minha vida? Game over? Cara, morrer morri duas vezes do game over. Bom, consegui. Consegui dar game over antes da despedida. <risos> Fica aí. Olha ali o Password, que legal, rapaz. É um monstrinho de sangue. O, o abominável das neves. aquela aquela verruga com pus que eu não vi ainda? E aquele Gremlin do Capiroto. E um... Como é que é? Um desintuctor ah, um de pia só pra marcar aí embaixo. <risos> certo? aí, vamos planos. Eu conheci o Boogerman de Mega Drive. Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Deem aquela força. A gente vai brincando no tempo livre. Agora eu vou fechar esse vídeo. Vou abrir a secretária e começar a trabalhar até 5 horas. Depois tem tele para fazer até meia-noite e 1 hora da manhã. É perigurizada. É correria, mas eu adoro manter os meus canais, brincar, interagir, conversar e ver o canal da Agorizada. Certo? Se inscrevam no canal brasileiro se inscrevam no Aula do História da Web 3.0, se inscrevam aqui no Retro Games BR 3.0 e se inscrevam também no Turbine seus vídeos, é um canal de recursos para edição de vídeo que eu tenho aqui. Confere nos canais parceiros, tem Chroma Keys, tem aqueles botões de like, inscreva-se e tudo mais com Chroma Key para vocês usar tela verde, tela preta, tem tela de transição do, da traminheta do Batman, do Super Amigos, do Bob Esponja... Muito meme, meme, muito meme, muito meme para vocês usarem músicas sem direitos autorais. Então dá para usar a ah, Avon certo? Dúvidas, sugestões e críticas? Manda nos comentários. Quer interagir mais? Os contatos estão aí na descrição do vídeo. Já falei demais e até a próxima.